Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de MINDSTONES E hoje malta, vamos finalmente construir a nossa sala dos baús E se calhar vamos para o Nether Ah pois é Então primeiro de tudo vamos começar aqui por tirar estas canas de açúcar porque tem imensas Olha lá Vou estar aqui com a espostadinha a sério malta, esta farm está muito OP Tecnicamente não é feita com essas cenas mas é uma farm estou a farmar isto e agora vou aumentá-la bora lá malta e isto é tão OP malta Estamos a conseguir várias canas de açúcar aumentar e, e cada vez mais vamos fazendo papais, papéis, papéis Porque são úteis, papéis são úteis Fazer livros e tal aqui no Minecraft. Ah, vou tirar isto, desculpem Ok, malta, continuemos Vamos para até aqui E já vai até aqui malta, olhem isto Isto está muito grande Então vamos começar, malta, eu tinha deixado no... Na fornalha Itens, pedras um... Pronto, lá, uh, fazer, uh, pronto, e depois fiz, uh, fiz um quadrado com elas e fiz tijolos de pedras, pronto, fui buscar mais folhas, uma placa de pressão de carvalho, uh, li lichens brilhantes também, e os baús, que é para os baús, eu preparei tudo antes de ir para aqui, mas, na verdade que falta uma coisa, vamos agora fazer mesmo agora na altura. Eu só preparei muita coisa para despachar Para depois não estar aqui a milhão de anos Agora disse a minha tesoura já está a morrer Ok Vamos lá agora fazer Tábuas de madeira E o que me faltava era Portas de carvalho Já vão ver porquê E também me falta uma coisa Malta que eu já vou ver Tá bom? Então Bora lá então, malta, bora lá! Vamos começar aqui a fazer o item que eu preciso. Ah, ou seja, vamos aqui e eu acho que é assim que se faz. Não, assim não é. Assim também não. É. Então, como é que se faz, malta? Vamos aqui ver. A sério, eu nunca faço este item, por isso nunca sei como é que se faz. Ok. Possíveis Ah é assim, ah sério, sou é tão bom. Pronto, já tenho aqui os índios necessários Para começar a fazer Assaljo a hoje Agora, já dá para dormir já, já Ainda bem Então malta agora Já voltamos a dormir pronto. E o que é que eu vou fazer Vou deixar aqui o um, um, O que não é preciso não, vai ser tudo, esquece. Uh... E... e aqui. Agora, isto aqui já não é preciso. Eu estou a ficar com muito pouco espaço, malta. Vamos começar aqui, malta, agora, por fazer um caminho para a nossa sala de valores. Vai ser para aqui, aqui onde é onde vai começar. Eu não pensei no chão Ai malta agora Agora sim Bora para a timelapse Bora lá Timelapse malta, Time -lapse, malta. Então malta que isso acabou as nossas pedras Eu sabia que tinha pegado muito poucas Então bora lá continuar, eu tenho problemas de espaço agora É que aquilo vai dar lá fora e eu não sei o que fazer mais E eu não quero que esteja mesmo até aqui, então, percebendo? Mas cada claro, vez vai ter que ser assim E é, tá assim no momento é a única coisa que há dizer, isto. Agora eu posso colocar a um monte, Isto Não Eu agora tive uma nova ideia Eu vou ali buscar umas coisas Umas madeiras Pronto e estas também. Pronto. Estas. E estas. Eu acho que são as últimas. Yeah. Agora vamos buscar as pedras. Vamos buscar pedras ali. Ali tem muitas. Eu vou sempre ali agora. isto tudo desorganizado, meu inventário. Então, ora lá. Agora é só cobrar isto aqui Aqui muito simples. E continuamos, malta. Não é preciso assim tantas, né? Quantas é que já temos? Sentei quando mais aquelas. Chegam, chegam. Eu acho que até, até tenho mais Agora vou precisar de mais madeira. Pelos vistos, eu preciso para duas coisas: de madeira, uma, uma, uma parte para enfeitar, outra para que é ser aquele né então bora lá e aproveitem e deixem aquele alguém dá like aí mais cliquem cliquem mil vezes desafio-vos a clicarem Chega, vamos lá ver. Então, aqui vou por isto tudo e chega. Aqui eu vou fazer isto. Vou dividir e agora vai tudo. Estes todos vão para ali E este aqui vai, vai ser para o que eu agora vou fazer Vai ficar aqui os baús Então vou pôr aqui este Tá Tá Ok Está aqui os baús eu vou começar lá a pôr hum hum Enganei-me. Pronto, malta. Temos aqui e aqui. Dá para abrir aqui. É, porque aquele é selecionado. É uma E aqui podemos pôr. Olha, parece que foi mesmo feito por eu colocar isto. Pronto. E digam-me o que é que acham. Agora. Eu com isto eu vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Não é muito chega a dois aqui. Pronto, Ainda então, ficou giro, ficou giro malta. Agora lá buscar o resto. Cheio de fome, Que meio aos peizinhos. pronto tá de duas agora pronto nove pedras não sei se chegam não sei mesmo não sei se chegam guardaas comentar assim não eu óbvio que não vou chegar né mas para fazer esta parte só não não deu. tudo mas também eu vou tapar isto por isso eu aproveito e, e tiro estes aqui de trás. Estes aqui. Stonks. Vamos lá tirar estes aqui que eu não vou precisar deles, nem voltar à vista. Agora este aqui. E pronto, agora tem ainda mais. Aqui. Vai ser. Aqui não, não vai afinal, né? Vou deixar isto. Eu deixo isto, vai ficar assim, né? E agora, vamos lá colocar isto. Pronto, olha é só para isto, está lindíssimo. Vamos colocar isto, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Agora eu vou colocar tudo aqui. Então, malta uh, tá uma base pequena dos baús É só isto que eu vou fazer temporariamente, né? Não tenho muito o que fazer aqui uh, Então é isto, malta Fui esta sala de baús, Digam lá, está lindo, tá gente, tá gente, engraçado Mas eu acho que podia acabar por aqui, vou tentar pôr mais por aqui E eu deixei as pedras ainda aquecerem lá E eu já não preciso mais Eu é assim Ok vou pôr agora aqui E acaba aqui Ok ficou, ficou muito melhor agora A sério malta Ok ficou giro Digam se quiserem que eu ponha aqui mais neste lado Mas eu acho que agora não, dá perfeitamente né? é? Agora malta vou ter que ir dormir né? Não é na realidade é no jogo não Ok então malta fizemos o nosso Objetivo de hoje: que era fazer okay. sala dos baús. E agora tenho que organizar por temas, por isso mais trabalho ainda. Primeiro, tenho que tirar isto aqui Ainda estava a aquecer. Então, pronto, agora venho aqui, malta. Muito simples. Muitos de vocês já sabem fazer isto, obviamente. Todos já devem saber. Aqui e... tá lá. Agora pego uma tinta branca. Eu vi isto numa série de várias youtubers também, Topcraft. Top e eu acho que dá para fazer isto. Aqui, 40, cinzento claro. Eles não utilizavam este, mas vamos lá ver se dá. Eu não sei, eu sou novo no, no, na nova atualização. Uh, aqui vou deixar isto assim. Aqui. Terra. Eu vou criar uma soma mesmo para a terra porque eu tenho terra em exagero. Eu acho que isto não vai funcionar né? Não funciona, pronto Aqui Eu tenho muita terra Muita terra mesmo Como podem observar Aqui vai ser os minérios Malta bora lá Aqui vai ser os minérios Minérios e uh, vamos lá ver mais. Aqui. Ah, não quero abrir. Aqui vai ser. Os equipamentos. Aqui vai ser equipamentos. Equipa. Tudo mal escrito. Ops, Pronto. E vamos lá ver, comida também é preciso, né Comida Pronto Vou lá por estes, este branco Este e este olhar. Aqui malta, vou por o quê então uh, Madeira, madeira, madeira, quase que me esqueci Madeira queria uma só para a madeira, há muita madeira E eu quero estocar madeira, é muito útil madeira Madeira E o último vai ser do que? Vamos lá ver o que é que eu tenho ali Ahn uh, Então, comida já está. Uh, não sei, malta. O que é que poderá ser? O outro não vou guardar temporariamente. O outro vou escrever a uh, outros, por enquanto. Ah, então pontos de interrogação, isto vai ser um ponto de interrogação. Isto é o baú do. Pontos de interrogação. Pontos de interrogação é baú. Vamos lá clarear isto, né? E pronto, olha, foi mesmo a conta estas coisas, né? Não sei como, eu não fiz de propósito, sinceramente Se olhar assim, quem Não vou saber Eu agora vou, venho aqui e dou aqui Isto Pronto Tudo que é de madeira Bora lá, vai tudo para além. Ok Terra está aqui, minérios, minérios, bora lá Vou ter que começar a pôr aqui minérios Equipamento Não é não este não Né Este já não utilizo Eu vou trazer tudo para o meu inventário E depois vou pôr lá nos baús Vamos ter que organizar né é? Para lá Muita coisa Tenho aqui... Isto está tudo cheio, eu vou ficar lotado de cheio Já não dá mais nada, ok. Boa E no próximo episódio, se calhar vamos fazer o teto da nossa casa, está a ficar muito bem Feito, então é Maçã não é um minério, diamante é, é, é Eu vou dizer que sim é É, é. Este também é ah, e falta uma coisa que eu também tinha lá e que vocês não se devem ter percebido que eu, que eu, que eu não cheguei a pôr É isto Está a pensar em pôr assim aqui, então ver Meio assim Dá aqui uma coisa quando chega, olhem em olha. Não, mas está bem feito, então aqui vai estar na madeira, o resto da madeira, né? Comida. Comida tem aqui. Aqui. Aqui. Esse vai ser o lixo. <risos> Sinceramente. Equipamento. Vou dizer que isto também é minério. Isto aqui é minério, minério, minério. Calcita, calcita é minério. E pronto, organizamos agora mesmo um menu. Uh, a minha sala de está mais organizada. Falta aqui umas coisitas, não é? Mas só falta pouco, guarda poucas coisas. Olha, equipamento. Isto daqui tudo é equipamento. Eu, não, eu já não ganhei este. Olha eu já nem sei. só que tinha ganho. Eu tinha ganho aquela proeza. Está tudo bugado, é o que eu disse, malta. meu mãe quer estar todo bugado. O que é que querem que eu faça? E malta, no próximo vídeo faremos o resto da organização e faremos uh, o teto da casa para prosseguirmos com mais construções. Faremos com que esta série fique grande, boa! Divertida, então malta, ficamos por aqui. Um grande abraço e fui malta, tchau.